Bom, o significado da de Depois de Tudo é, é a gente pensar em tudo que a gente fez, né, na nossa vida e, e até onde a gente chegou, né, tudo que a gente passou, tipo, é momentos de, de felicidade, momentos de tristeza, tudo isso acumulado dentro da gente, né. A gente pega todos os músicos tocando junto. Esse daqui é o gostoso do nosso guitarrista. Sem metrô, sem metrônomo, sem nada. A gente toca. gostando sem metrô. É verdade. <risos> esse daqui é o nosso outro sensual. gostoso, nosso vocalista, Ayuso Lindão. Olha esse peitinho gostoso. Esse daqui já tá na posição certa já. Nosso baterista, Mateus. Olha aí. Eu sinto, espero que tudo fique bem né? depois. De Abaixo eu seis em and that